seguinte, vocês estão curtindo demais ganhar aí o gift card, as gemas ou o passe royale, o passe de batalha nos vídeos, comentando apenas comentando, deixando seu like bom, é o seguinte, neste vídeo quem ganhou o gift card e o passe royale foi o Alisson Menezes Alisson Menezes ele deixou o like é inscrito no canal e quer o passe royale Então você ganhou Agora é o seguinte, você que também quer Além do Alisson Menezes Alisson, manda mensagem pra mim no Instagram Que eu vou te dar o seu passe royale, mano É o seguinte, você também quer ganhar como ele? É simples, se inscreve no canal Deixa lá seu botãozão vermelho Seu sino ativado Deixe o seu like neste vídeo Se bater mil likes nesse vídeo No próximo vídeo eu vou dar mais um passe royale É um passe royale por vídeo aqui no canal Bruno Clash E comenta aqui embaixo Deixar o like, já deixei De, Se inscrever no canal, sou inscrito E coloca embaixo o hashtag Eu quero passe royale Então é isso, vamos lá, bora pro vídeo Porque amanhã tem mais passe royale Aqui no vídeo e aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Já estou aqui de volta porque é o seguinte Hoje eu vou fazer uma doideira, mano Hoje eu vou fazer uma doideira É o seguinte, manos, eu vou entrar aqui, eu já estou na minha conta do Clash of Clans Pra quem não sabe, aí tô jogando Clash of Clans, fazendo live todos os dias Aí na, no Facebook também, incluindo o Clash of Clans Hoje, terça-feira, inclusive é o dia de Clash of Clans lá na, no Facebook Então hoje, 9 horas da noite, tem Facebook Clash of Clans Tem gemas de graça, tem aí passe de batalha pra vocês Então vai pra lá, 9 da noite, no Clash of Clans Com o uh, Bruno Clash, rebola e provavelmente um convidado Hoje no Facebook, o link tá aqui na descrição Bom, mas a ideia é o seguinte, vocês estão vendo que eu tô aqui na minha conta principal E eu vou fazer o seguinte hoje, eu vou fazer uma doideira, mano eu Vou fazer uma doideira que eu acho que eu nunca fiz nos jogos da Supercell Eu vou falar sim Pra loja da Supercell Hoje, no Clash of Clans se vocês gostarem, eu vou fazer isso também no Clash Royale Também no Brawl Stars Eu não quero nem ver a dor de cabeça que eu vou dar Minha mulher vai me matar Tá, mas é tudo controlado Bom, é o seguinte Eu, mais ou menos né, mais ou menos Eu vou entrar aqui nessa loja, eu não entrei ali ó, tá 5 Eu vou entrar na loja E eu vou comprar tudo que o Clash of Clans tá me oferecendo de oferta Então, se tiver oferta especial lá de Ah, é... Um bárbaro por mil gemas, eu vou ter que comprar Um bárbaro por duzentos reais, eu vou ter que comprar Então eu vou entrar e vou comprar Tudo que tiverem me oferecendo Na loja do Clash of Clans Mano, eu não quero nem ver, mano Meu Deus do céu, bom Vai dar merda, vai dar merda ou não, não sei Vamos ver, vamos lá, vou entrar aqui e vou comprar tudo e a gente vai ver o que vai acontecer Então, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer Espero que vocês aí gostem desse vídeo E se você gostar do vídeo também, já comenta aí embaixo o que você quer que eu faça de desafios No Clash of Clans e nos outros jogos também Beleza? Bom, vamos lá então, vou entrar na loja, eu tô até com medo, mas bora lá Partiu, entrar na loja E já estamos aqui ó, na ofertas, ofertas especiais Bom, tem três ofertas aqui, duas eu já consigo ver Mágica trágica, eu ganho ali o livro dos feitiços, né? É um livro do feitiço aí pra finalizar o tempo de qualquer minoria de feitiço imediatamente também. É desconto de 6x 6 vezes, né? Doideira por 7,90. Tá ok. Ameaça tripla, aqui eu tenho três conjuntos de poção do construtor, duas poção do poder, mais a poção do treino, uma poção do treino, 10,90. Três poções do construtor, pra construtor trabalhar melhor dez vezes durante uma hora. Duas poções do poder, melhora suas tropas, seus sentidos até o nível máximo do laboratório por uma hora. Isso é bom para atacar na guerra. Uma poção no treino, melhora a eficiência do quartel, da fábrica e tal. para regenerar o herói e da oficina. para ser mais rápido, acelerar aí uh, por uma hora, né? Sem limites de armazenamento. Meu amigo, da hora, hein? Da hora. Não perca essa unidade cinco vezes para melhorar. Bom, vamos lá, vamos a mais uma aqui. Mais uma, mais uma, foi. Ba batedeira de Elixir, olha essa daqui, eu já gostei, hein? Essa aqui eu já gostei. Tudo que tem alguma coisa Elixir, ou oh, Elixir negro, eu já gosto. 8 milhões de Elixir, 8 milhões de Elixir. Mais três poção do poder, né? Que é aquela lá que é, é, dá aquela ajuda pra melhorar ali as, o nível das tropas até o máximo. É uma oferta 4x também. Opa, volta aqui. 4x também, a batedeira de Elixir. Bom, vamos pra próxima. Tem mais uma aqui, pelo menos. Já vi mais um, e tem outra já que eu tô vendo ali mais ou menos Bom, toque final Toque final é Livro da construção 7 milhões 7 milhões 7 milhões em ouro E mais poção do construtor Então seriam quatro poções do construtor 37,90 Aí já começa a doer um pouco do coração, né 37,90 Livro da construção finaliza o tempo de qualquer melhoria de construção Imediatamente 7 milhões em ouro e mais uma poção do consultor, que vai trabalhar mais rápido. Sem limites de armazenamento. Não perca essa, esse desconto de três vezes oferta única. Tá, beleza, beleza. Gostei, mas já é um pouco mais carinho, né? Bom, vamos lá então pra última aqui, que pelo menos falaram que era cinco, né? Vamos ver aqui. Pacote Centro da Vila 11. Pacote Centro da Vila 11. Quatro vezes mais barato. 150 mil de elixir negro. 7 milhões de ouro meu amigo e 12 milhões de elixir por 75 reais ai meu coração 70 ó 4 vezes mais barato sem limite de armazenamento isso é importante porque aqui ó, vou conseguir muito ouro muito elixir, muito elixir negro e ainda vou conseguir ainda, alguns livros e poções muito interessantes hein muito bacana mesmo, bom por enquanto é só isso daqui, mas olha, vamos dar uma olhada na vila aqui do construtor, na base do construtor Porque se tiver aqui eu também tenho que comprar, então bora lá Tá, aqui não tem nada, aqui só tem as normais, tá, beleza, então não, são as promoções Bom, vamos fazer o seguinte, não tem como escapar não né rapaziada, não, não tem como escapar Bom, vamos lá então comprar todas as ofertas, mano Então bora lá, primeira oferta, mágica trágica, partiu Aê, compramos, já tá aqui, primeiro processo completo, show de bola, já recebemos aí nossos, nosso, nosso livro, tá ali o livrão e também a poção, né? Então a primeira aqui já foi, agora temos a ameaça tripla, são poções também, são poções muito importantes, vamos lá então, segunda compra agora. É isso, então vamos lá, compramos a ameaça tripla, já veio, tá enchendo aqui minha, minha ó, tem até um murinho ali também, um de murinho. Tá enchendo aqui os livros, as poções, tem muita poção, já tem três do construtor ali, muito bom Vamos lá, tem mais, tem mais oferta, eu tenho que comprar Batedeira de Elixir, essa daqui já começa a influenciar nos recursos Sete, 8 milhões de Elixir, mais 3 poções do poder Olha que doideira, mano três poções do poder, deixa eu ver quantos eu tenho aqui Eu tenho quatro do poder, né? Essa aqui é aquela que melhora nível máximo Vai acabar vendendo, se não me engano Bom, vamos lá, vamos comprar e é pra já É isso, compramos 8 milhões em ouro Olha isso, já foi pra 10 milhões e 600 É muito elixir Em ouro não, em elixir É muito elixir, 10 milhões em elixir, mano Bom, vamos lá que tem ainda muita coisa, mano Agora começa a doer no coração demais, né Toque final, 7 milhões de elixir Livro de construções que é maravilhoso E poção do construtor Partiu então, é agora é isso! Compramos 10 milhões e 400 de ouro! Meu amigo! 10 milhões de cada, mano. Meu Deus, e ainda tem mais um aqui que essa daqui vai quebrar tudo, moleque. 7 milhões de ouro, eu vou pra 17, 18 milhões de ouro. É, 12 milhões a mais. Nossa, eu vou falar 22. Meu Deus do céu, é muito, muito elixir. E 150 mil de elixir negro, eu tenho lá. 150 e pouco, vamos pra 300 e pouco, mano do céu Que medo Bom, vamos lá então, não tô de brincadeira Essa aqui vai doer no coração ó. Mas vamos lá, é isso, dizendo sim pra Supercell, pra loja da Supercell No Clash of Clans, é agora, moleque, vamos lá É isso, manos, compramos a última oferta aqui Nossa, olha o que aconteceu 308 mil de Dark. 22 milhões e 600 mil de elixir, 17 milhões e 470 mil de ouro. É muita coisa, rapaziada! É muita coisa. Eu tô totalmente abarrotado de recursos, mano! Meu Deus do céu! Bom, vou fazer o seguinte: vou até tirar uma foto desse momento para poder postar lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá passando por aqui por cima também. No meu Instagram, e você vai lá e vai comentar lá. Na minha foto, o que você acha que vai rolar? Aqui, ó Tirei Já tirei a foto Tá aqui a fotinho, tá aqui a fotinho Vai lá e comenta também O que, que você acha que vai acontecer Nesse vídeo de doideira, mano Bom, é o seguinte, compramos tudo 308, full de dark, full de elixir Full de ouro Meu Deus do céu, mano Agora eu preciso saber o que vocês querem Que eu faça primeiro na minha vila o que vocês querem que eu faça primeiro na minha vila? Eu vou deixar aqui um questionário aqui em cima Pra vocês poderem responder aí o que vocês acham que eu devo fazer Com esse Ouro Elixir e Dark O Dark acho que é muito bom aí Vou poder melhorar meus heróis Mas comentem aí, mano Eu vou deixar o um questionário pra vocês aqui em cima Então chegou a hora de vocês participarem do vídeo Então tô esperando vocês por Conseguirem participar do vídeo Pra poder saber o que eu faço no próximo vídeo De Clash of Clans, beleza? Então é isso, cara Estou estourado de, de, de recursos Não sei o que eu vou fazer Preciso resolver e você vai me ajudar Então é isso, manos Não esqueça de comentar aqui embaixo Ah, não esquece que está valendo o passe royale Valendo gemas, valendo gift card Então participa, segue o canal Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o seu like, comenta aqui embaixo Quero gift card, beleza? Então é isso, manos, tamo junto Até a próxima meta de mil likes Um abraço, falou, fui!